Você já trabalhou com o elemento fogo? Você conhece os seus significados mágicos? Você realmente sabe como usar os seus poderes nas suas magias? Vem comigo aprender nesse vídeo como trabalhar a magia do elemento fogo e todos os segredos necessários para que você possa então fazer suas magias com esse elemento. Ei bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Se você está chegando agora, esse vídeo faz parte de uma série e antes dele tem mais dois vídeos que é sobre o elemento ar e o elemento terra. Então para você não ficar perdido e aprender um pouco mais sobre os outros dois elementos que vieram antes desse, eu vou deixar aqui em cima no card. Então terminando esse vídeo é só você correr e assistir os outros dois, tá bom? Mas antes da gente continuar e falar sobre este elemento, não se não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia. Me segue no Instagram, tá bom? Pra gente poder conversar mais de pertinho, pra você poder tirar suas dúvidas, mandar mensagem pra mim, tá? E me conta aqui embaixo se você já trabalhou com o elemento fogo, qual o seu elemento favorito, certo? Então, vamos lá. Eu já falei isso nos outros vídeos, mas eu vou revisar aqui pra você, tá? A gente vai falar sobre cinco elementos específicos, tá? Terra, fogo, água ar e espírito. Esses cinco elementos, eles fazem parte dos quadrantes do círculo mágico, quando a gente se refere ao wicca e nossa prática de magia, tá? Ele serve também pra que todas as energias da criação, especificamente, estejam conosco na hora da construção ritualística e quando nós estamos conectados com, este, com estes elementos de maneira correta, a magia realmente acontece, tá? São esses elementos em equilíbrio com o nosso corpo que realmente, definitivamente, possibilitam que a magia se torne realidade. E a gente pode encontrar estes elementos em diferentes âmbitos da nossa vida. E é por isso que é muito importante que a gente compreenda como é... E para que serve a sua força? Quais relações elas exercem no nosso cotidiano? No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o elemento fogo. E o elemento fogo fala sobre o nosso espírito, sobre as paixões, sobre a força das coisas, sobre o seu propósito essencial. O elemento fogo fala daquela chama interna dentro de nós. Ele fala sobre os impulsos da vontade e do desejo, sobre a sexualidade, sobre o sexo e sobre a criação. Simbolicamente, o fogo está ligado com a centelha divina, com o nosso espírito, com aquilo que nos faz ser quem somos. Ele é a ligação entre nós e os deuses. A gente consegue, através deste espírito essência que representa o elemento fogo, também se ligar com a nossa ancestralidade, com todos aqueles que vieram antes de nós e que pertencem à nossa linhagem sanguínea ou à linhagem de construção psicológica, social, etc. Então, o fogo também é um dos elementos que representam a ancestralidade. Na verdade, a gente vai ver essa representação ancestral nos quatro elementos, mas quando a gente fala da representação ancestral do fogo, né, com relação aos nossos antepassados, ele fala sobre o espírito, sobre a essência que dá vida a todas as coisas. Para alguns povos, o elemento fogo, é, ele é um elemento que jamais será extinto, né, ele nunca vai desaparecer, porque ele está ligado ao fogo da vida que se renova sempre. Então, o fogo, para alguns, para algumas tribos e para algumas uh, religiões específicas, ele é a essência sagrada que se renova a cada vida uh, que aparece no mundo. Ele é o impulso sagrado da divindade uh, que nos faz seguirmos adiante. O fogo, por essência, é o elemento da mudança e da transformação. Uh, todas as coisas que precisam ser transmutadas e transformadas, quando se trabalhado com o elemento fogo, passam a ter essa transformação muito mais rápida. A transformação do fogo, ela às vezes é completamente drástica e numa velocidade absurda a gente pode ver uh, fisicamente isso nos incêndios e nas queimadas que começam com uma fagulha e fazem todo toda uma destruição certo então naturalmente o elemento fogo transforma e transmuta as coisas numa velocidade que nós não controlamos então quando a gente precisa transformar uma energia transformar uma coisa sair da zona de conforto alterar uma situação para outra Ultra, o elemento fogo traz isso com muita propriedade mas se você não está acostumado a trabalhar com esse elemento você pode não conseguir trabalhar com algumas coisas que nós não prevemos dentro dessas mudanças porque está implícito ao fogo também parte do descontrole o fogo ao mesmo tempo que ele é físico e visível né comparado aos outros elementos ele é um daqueles que as pessoas mais gostam de trabalhar porque ele é o mais aparente vamos dizer assim ele também é o mais espiritual, vamos dizer assim, de todos eles. Enquanto ele é físico, ele também é completamente espiritual. Nós também podemos invocar o elemento fogo para trabalhar questões de autoridade, de iluminação, de sexualidade. Nós podemos utilizar o elemento fogo através de velas, de queimadas, a gente pode utilizar o elemento fogo através de fogueiras. A gente pode trabalhar com o elemento fogo a nossa iluminação através das as luzes que ele traz. A gente pode utilizar o elemento fogo para trabalhar a vidência e a conexão com o outro lado. O elemento fogo também é muito poderoso para mudar a vibração das coisas e até fazer certos tipos de banimento de seres e criaturas com energias pesadas que possam estar atrapalhando a vida das pessoas ou a sua própria vida. A gente pode ver em alguns filmes de bruxa por aí as pessoas queimando fotos, cartas no intuito de banir, transmutar ou invocar coisas. E a gente pode fazer isso através do elemento fogo sim. É uma das maneiras mais comuns de se trabalhar com esse elemento. Agora a gente vai falar um pouquinho das correlações Correlações mais comuns do elemento fogo, lembrando que essas correlações elas podem mudar de pessoa para pessoa, tradição para tradição, porque isso é uma coisa mais pessoal, vamos dizer assim. Mas existe uma linha de pensamento comum que trabalha essas correlações, por isso eu trago elas para vocês, beleza? Então vamos lá. O, a direção dentro do círculo mágico para o elemento fogo é o sul. Certo? O horário que representa o elemento fogo é o meio-dia, porque é o ápice do Sol, uh, o ápice do poder solar e do banho de calor e iluminação que o grande Deus Sol uh, distribui sobre a Terra. Por isso, este horário representa o elemento uh, fogo. Okay? O sentido do nosso corpo que representa o elemento fogo é a visão, tá? Mas quando eu falo de visão, eu não falo só dos nossos olhos e o que eles podem ver. Eu falo de além disso. Eu falo da visão que vem através da intuição, da visão que vem através da espiritualidade, daquilo que os nossos olhos físicos, de fato, não veem, mas que a nossa alma enxerga, certo? De todo aquele poder e potencial de visualizar o presente, o passado, o futuro e coisas ocultas e escondidas. As cores que representam que apresentam o elemento fogo são as cores voltadas para o prisma uh, cromático envolvendo cores quentes. Então a gente vai ter o vermelho, a gente vai ter o amarelo, o laranja e todas as cores que remetam calor e tragam essa sensação de potência. Caso vocês gostem de signos, os signos que representam o elemento fogo são Ares, Leão e Sagitário, porque eles têm uma proximidade energética voltada ao fogo, na sua intensidade, na sexualidade, na paixão, na maneira com que representam a sua vida e a sua essência no mundo, na maneira com que se conectam com as pessoas com força ou se desconectam delas com a mesma força, certo? Com a potência e o calor do fogo, por isso esses signos tem relação com, com esse elemento. As ferramentas mágicas mais comuns que você pode trabalhar com o elemento fogo são varinhas e atames dependendo da tradição isso muda velas, você pode trabalhar com lamparinas, luzeiros, luminárias tochas, o caldeirão e coisas que você possa queimar, alguns tipos de óleos, você pode utilizar também pimentas, plantas e ervas que tragam essa coisa de ardência ou potência sexual, se você usar um pouquinho a sua criatividade você consegue encontrar e desenvolver outras ferramentas também para trabalhar com este elemento, ok? Então agora pra gente recapitular, tá? E você anotar. Pega o seu caderno, pega o seu grimório e anota as correlações, tá? Essas correlações são muito importantes pra você poder seguir o seu trabalho mágico ao longo aí dos meses. E não se esquece que no final do vídeo ainda tem prática com esse elemento, tá? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar a colinha aqui e vou seguir pra vocês recapitulando. Então, vamos lá. Direção do elemento fogo é o sul. O horário, tá? Dele é o meio-dia. A energia do elemento fogo é masculina ela é quente, ela é seca e extremamente ativa, ok? A estação do ano é o verão, beleza? As cores são vermelho, laranja, vinho, amarelo, e todas as que remetem ao calor e movimento energético. O sentido físico do elemento fogo é a visão, tá? Mas não só a visão física. Os signos que representam este elemento, né, e tem essa... essa... Linha energética, são ares, leão e sagitário A natureza básica deste elemento tá? é para purificação, para destruição Para limpar, magnetizar, transformar e também uh, sexualizar Ou trazer a parte sexual, reprodutiva das coisas A fase da vida que representa este elemento é a juventude Principalmente aquela época onde as pessoas querem se reproduzir Onde elas querem uh, se conhecer, onde elas querem aproveitar a vida Okay? Os lugares que representam este elemento Você pode encontrar mais a energia dele São desertos, fontes termais, vulcões uh, Lugares que você possa acessar o fogo Como forno, lareira, uh, a sua cama tá? Saunas, campos atléticos Por conta dessa coisa da mobilidade, do esporte, da energia, do gás tá? E academias de ginástica no geral As formas rituais que você pode trabalhar com esse elemento São queimar coisas utilizar a fumaça para purificar ou energizar, se esquentar de alguma maneira, derreter objetos ou coisas, dissolver coisas em óleos ou desenvolver óleos, tá? É, criar velas ou direcionar as coisas através de velas, elevar é, a energia através da dança, através do movimento físico, beleza? É, trabalhar com a projeção através da luz que sai dos luzeiros ou das tochas ou da as velas tá fazendo sombra etc e as ferramentas são as que eu falei para você né a tamma espada varinha é luzeiro tocha caldeirão velas ervas apimentadas olhos apimentados e quaisquer outras que você utilizar através do seu uso pessoal e da sua criatividade beleza a magia dos elementos ela realmente se faz presente na nossa vida quando a gente se conecta com essa energia tá quando a gente traz essa energia para o nosso cotidiano para o nosso corpo para nossa vivência, e compreende exatamente como ela age dentro de nós até porque cada elemento vai fluir de uma maneira diferente em cada corpo em cada indivíduo, em cada magia tá? por isso eu trago pra vocês esses exercícios no final do vídeo então eu vou trazer um exercício aqui pra você que vai ser muito interessante e vai te ajudar principalmente a tirar coisas que não te servem mais e se reconectar com você mesmo trazer impulso pra sua vida pro seu crescimento tá? então uh, eu peço pra que você Uh, coloca o fone de ouvido se concentre pra esse exercício, tá? você vai precisar de uma vela e vai precisar de um lugar onde você possa ficar calmo no escuro, sem ninguém atrapalhar você então pega essa vela leva o celular, leva o seu fone de ouvido pra você poder escutar a minha meditação e seguir conforme eu vou te guiar, tá bom? você vai precisar dessa vela pra poder trazer essa conexão com a energia que a gente vai trabalhar, beleza? a vela pode ser de qualquer cor que você tiver aí do tamanho que você tiver aí porque o que importa é a luz e o calor que ela vai gerar, beleza? então vamos lá, vai para o seu lugar escuro pega o fone e presta atenção na minha meditação guiada até o final apague a luz e sente -se em uma posição confortável não acenda a sua vela ainda sinta seu corpo e vá tomando consciência de cada parte dele você se encontra no escuro e está tranquilo com isso. Deixa a calma e a tranquilidade de preencher. A vida surgiu na escuridão. Você esteve no útero escuro e fértil da sua mãe antes de nascer. As sementes estão no escuro úmido da terra o útero fértil do planeta esperando para crescerem e se tornarem grandes e poderosas árvores e assim são nossos desejos e sonhos neste momento eu quero que você pense em uma de suas inseguranças algo que te impeça de progredir talvez algum medo Medo de não ser bom o suficiente. algo que te paralise. Esta insegurança é o escuro que te proporciona crescer. Assim como a semente precisa rasgar a escuridão da terra. E alcançar o sol lá fora. Este escuro que te paralisa. É o seu desafio que te tornará mais forte e apto a seguir em frente rumo à luz da realização do seu desejo. Mantenha este pensamento fixo na sua cabeça e, então, acenda a sua vela. Observe a vela se acender. E conforme ela acende, aquece, ilumina o ambiente onde você está, deixe que a luz desta vela também ilumine os seus pensamentos. E que com essa luz, todos os medos e inseguranças que existam em você sejam dissolvidos de uma vez por todas. Observe a vela, sua luz, sua claridade e se conecte com essa energia. Permita que essa luz ilumine a sua vida. Deixe que o calor do fogo coloque um ponto final nos seus medos e inseguranças. Permita-se, com a luz e o calor do fogo, estar mais calmo e sentir seu coração e sua mente se enchendo de forças para prosseguir rumo à realização dos seus desejos. Sinta o poder do fogo trazendo para você, para sua vida, para os seus pensamentos, para os seus atos cotidianos, foco, força de vontade, coragem e determinação tudo o que lhe for necessário para realizar os seus objetivos daqui para frente. Deixe o fogo preencher o seu espírito de poder e fique imerso nessa energia por um tempo. O tempo que se sentir confortável. E então, quando sentir que é hora de voltar, agradeça ao poder deste elemento. Vá tomando consciência do seu corpo, de cada parte dele. Mexa seus ombros, cabeça e vá voltando. Acenda a luz, apague sua vela ou a deixe queimar, se assim desejar. E de agora em diante, siga o seu caminho rumo às realizações com toda a força e determinação que o elemento fogo te trouxe. É isso, meus amores, esse foi o terceiro vídeo da série falando sobre os elementos, tá bom? Se você não assistiu os outros, então corre para assistir, eles são extremamente úteis e com exercícios mágicos muito legais para você fazer. Se surgiu alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder você, tá bom? E muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e ter estado mais uma vez comigo aqui, tá bom? É, muito obrigado, que o sol possa iluminar o seu encontro aí do outro lado e a gente se vê no próximo vídeo da série, tá bom? Beijo e tchau!